Aqui eu vou gravar um vídeo que é pra dar uma dica Sobre esses aparelhinhos, essas plaquinhas Bluetooth Pra adaptar em som velho Aqui a novidade é justamente você poder comandar O amplificador interno Ligando e desligando ele pelo controle também Assim como liga a placa Essas placas não vêm com ps 1 Mas dá pra você tirar um ps 1 delas Aqui eu desliguei e apaga tudo. Aqui não tem enchiado. Ligo, liga a placa e ligo o amplificador. Então essa plaquinha ela já tem um equalizador. Você tem o controle de volume por ela então praticamente você não precisa dos controles do som e nesse caso aqui eu anulei toda ela praticamente isso aqui é só uma caixa com o amplificador aqui atrás a plaquinha ligada no amplificador que fica atrás todos os sons hoje o amplificador vem separado é uma placa que fica aqui no fundo já com o trafo alimentação é totalmente independente então esse painel todo da frente dos aparelhos são é, tecnicamente inútil nesse sentido aqui. Então você consegue deixar a plaquinha comandando totalmente o som. E você tem total controle do aparelho pelo controle, sem precisar às vezes desligar aqui e depois ter que desligar o aparelho em algum botão. Aqui não tem nenhum botão para desligar o amplificador, o amplificador é desligado pela plaquinha mesmo. Aqui o desafio é fazer um, um MP3 player Bluetooth com um acionamento pelo PS1. Liguei um PS1 na plaquinha MP3 para acionar o, o amplificador junto. O fio do PS1 desse amplificador Segundo O esquemático dele ali ó, Eu pino 4 4 você tem que dar uma Carga positiva Que vem lá da plaquinha MP3 Que depois eu vou mostrar no No circuito lá de onde foi que eu tirei o PS1 dela, isso quer dizer que quando eu ligo no controle ele tanto liga a placa quanto liga o amplificador e é até um recurso que está faltando nessas plaquinhas mas nesse modelo que eu peguei dá pra fazer e acredito que nas outras também dê porque é questão de você estudar a placa para saber aonde que ela joga o PS1 eu estou usando essa plaquinha aqui ó PS1 eu tiro desse, de um capacitor, o C16, que fica ali, ó. Deixa focar. Ó, o C16 é o capacitor do meio ali. Ali eu tiro um fiozinho que vai para o PS1 do amplificador. O detalhe é que o negativo do áudio tem que estar tá ligado também, não só o negativo da alimentação. Eu também estou usando uma fonte externa para o MP3 player, para poder alimentar ele, se não dá muito chiado no, no amplificador. Voltando aqui na questão da placa... Deixa eu focar aqui. Então olha, eu consegui achar um PS1 aqui, ó. No C16. Na parte que vai pro CI aqui, ó. Eu só dei um fiozinho bem fino. For reforcei ele aqui com cola quente, para não ficar soltando. Usei esses fiozinhos de Playstation. Vixi Playstation meu carretel aqui. Esse aqui. É um fio bem fino que ali realmente é um, um capacitor muito pequeno. É difícil de você ficar com muito tempo com o ferro de solda aqui porque ele sai. Então você tem que conseguir colocar ele bem nesse canto aqui que sai para o CI. Então nele assim que você liga a placa ele energiza e não causa interferência em nada nada. Eu já testei, ah, o chiado que deu no começo não foi devido a isso, já tinha desligado até, então fiz vários testes aqui para saber que aqui, até o momento onde eu achei nesse modelo aqui, é onde é o melhor PS1, então ao ligar a placa ele já manda o PS1 para a fonte do amplificador e liga ele o aparelho montado, não tá dando um monte de chiado, chiado bem baixinho, quase não dá para ouvir. O detalhe é o seguinte, que se eu desligar ele no controle, ele desliga totalmente até o amplificador. Eu não preciso deixar o amplificador ligado, ou fazer nenhum botão pro lado de fora. Total o controle pelo próprio controle. Bluetooth. Banchado muito baixinho. Mas pra mim ficou muito bom. O modelo do aparelho é esse, a S200 da Gradiente, a potência dele do amplificador, eu estou usando só o amplificador, não estou usando nada da placa dele, tanto que ele nem acende aqui, desliguei. desliguei tudo. É só o amplificador interno que é aquela partezinha, aquela placa que fica lá atrás. <risos> Então se achar algum amplificador numa sucata, que é só a parte que fica aqui, é o trafo, alimentação e a saída de áudio. Você não precisa de mais nada. Pode desligar todo o som. Fica só a plaquinha ligada direto no amplificador lá atrás. Então o detalhe disso daqui é só a questão de você poder desligar tudo pelo controle. Sem necessidade de nenhum botão aqui fora.